Fala seus doideira do caramba, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar pra vocês Que eu tô no pior lugar do mundo, cara É papo sério De São Paulo é assim um lugar horrível, mano. Se você, você mora na cidade aí e tal, né, que nem eu, quando você vem pra um lugar desse aqui assim, você fica se sentindo meio. Você fala, pô, mas existe lugar pior do que o que eu moro, cara? Tem, pior que tem, cara. E as pessoas também são muito estranhas, sabe? Eu aqui fazer um trabalho, né? Um trabalho pra ganhar um dinheiro, porque tá chegando o final do ano, né? Tal, Natal, filho, né? Esse monte de coisa aí. E aí, o que acontece é o seguinte: dizer, ó, o cara estava o cara, o cara vindo e ele saiu, né? <risos> é, porque você acha que o youtuber ganha dinheiro? Você acha mesmo? Papo sério? Ele tem casão, não sei o que, mano? que os pequenininhos assim que nem eu, mano, sem chance. Tem que trabalhar mesmo, senão não consegue pagar as contas no final do mês, cara. E é o meu caso, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês, cara, o lugar que eu vim. Eu vim fazer um trabalho, assim, de, de, de construção, entendeu? E aí, eu quero que vocês conheçam aqui o lugar, pra vocês verem como, como é ruim, cara. Primeiro eu vou mostrar o café da manhã. Olha aqui, ó, como o negócio é mais pobrezinho assim então, né? Só, só isso aqui. Aí você vem pra mesa cara, olha! Um queijo branco, um salame na, na artesanal, um queijo artesanal, tudo artesanal, Abacaxizinho, mamão, melancia, melão, fruta lá, banana, pá, banana frambada, batata doce. Aí os caras estão de sacanagem, né? Um iogurte natural branco, um iogurte natural de morango, e um suco de laranja 100% perfeito. Pô, que coisa ruim, meu. Agora um suco de morango, um iogurte de morango natural. Eu falei, mano, o que, que é isso? Você não isso pra mim? Eu não acredito nisso. Aí, olha aqui, ó. Bolo rocambole de doce de leite fresquinho, acabou de sair. Rocambole de goiabada. Cadê? Fresquinho, acabou de sair. Bolo de milho, fresquinho, acabou de sair. Bolo de fubá Não, de, quer dizer, bolo de chocolate fresquinho Acabou de sair Pão, pão de todo tipo pão pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão, pão Pão, pra todo lado Pão pra lá, pão pra cá Tem pão de tudo, ó Pão de coco, pão de canela Pão de azeitona Pão de batata, pão de erva Pão de cenoura, pão de frio Pão de... Pão, de, pão, pão pra todo lado Aí você vem aqui, ó Olha que você tem requeijão tudo natural, vou mostrar pra você, tudo, tudo natural, dá uma olhada, ó, ó, ó, tudo feito à mão, tudo feito aqui, manteiga, manteiga natural, dá uma olhada, manteiga natural, não, fala sério, meu, açúcar, açúcar mascavo, gelé de framboesa, gelé de morango, se eu não comi o pote porque não deu... Então, fora isso aí, tem mais algumas coisas para comer, né? Tipo, ovo mexido, o mexido, café preto, leite, leite, leite tirado aqui mesmo, da vaca, cereais, tudo plantado aqui e tal. Eu falei, mano, por que que eu vim fazer esse trabalho aqui, cara? Por que que eu não fiquei na minha casa lá, né? Ô, oh, meu, uma oh, dureza, né? Aí, aí eu falei, bom, vou, vou andar por aí para eu ver, né? O que que tem de interessante aqui, né? No lugar aqui que eu vim pra fazer esse meu trabalho aqui. Vamos ver o que, que tem de interessante aqui. Então, olha. Daí eu tava vindo aqui, né? Vem pra cá. Tá. Aí, enfim, então, aí, Pientel. Tem uns, uns negócios aqui. Deixa eu ver. Aqui. Que, que coisa é essa aqui? Ah, é uns um passarinhos. Fala aí, passarinho. Quer pegar meu dedo? Pega aí meu dedo aí. Pega aí meu dedo aí. Vamos ver se pega. Ai, ai, ai, ai, ai, danado. Danado demais, passarinho. Aí ó, eu vim arrumar esse lago aqui ó. Porque eu, você não sabe, eu arrumo lago né. Então, eu vim fazer essa fonte aqui pra ele. O patrão aqui que contratou eu né. Então, aí eu falei, puta merda, agora ferrou. Tem dois caminhos. Que caminho que eu vou? O caminho da esquerda ou o caminho da direita? Eu falei, ixi, Maria lascou. vou vir pra cá, vai. Aí vindo pra esse caminho aqui, ó. Mano, peraí. Ah, olha só aqui. O que, que tem aqui? Eu tô meio com medo, hein? Tô meio com medo. Oh, uma ponte. Vamos subir uma ponte. Putz, ali tem uma cachoeira, cara. Uma cascata, mano. Vai ser uma cascatinha de água ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui assim, ó, olha lá, olha lá, cascatinha, porque sou eu que faço isso aqui, né, se vocês não sabem, tá vendo? Sou eu que arrumo tudo isso aqui. Então o cara tem um problema na cachoeira dele, ele me chama, eu pego e arrumo, entendeu? Ali tá fraquinho assim e tal, porque tem pouco os hóspedes, né? Deixa eu ver se dá pra pegar aqui, ó é o um passarinho lá, ó, olha lá. Ali, ó, tá vendo ali? Deixa eu ver ele aqui, olha aqui, ó, ó. Olha ele ali, viu? Viu o passarinho? Pronto. Aí, tem pouco ósseo e tal. Tá? Yuri. olha lá, olha lá arrumar pra mim. Falei, tá bom, eu vou. Aí eu vim. Aí. Ele vem pra cá, ó. Todo isso aqui vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Agora a gente vai pegar os passarinhos de surpresa. Vou pegar só. Olha. Saiu tudo voando. Tá tudo voando. tava tudo comendo aqui. Os passarinhos saíram voando. Aí. Vou continuar vindo aqui no meu, meu trabalho. aqui Ah, meu Deus do céu. Aí, ó. Isso daí, qual A cachoeira lá, quando ela tá nativa na total, ela vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Aí, eu vou mostrar para vocês onde é que ela vai. Vocês vão ficar impressionados comigo aqui vocês vão ver só só tá acreditando aqui ó ela vem pra cá pô você acha que ela vem pra cá essa piscina aqui com barta tá? ainda vou arrumar eu ainda vou arrumar a piscina aqui que ela tá vendo lá no fundo lá, ó. lá no fundo quer ver vou mostrar pra você tem uma cachoeira tá vendo Hã? eu vou arrumar ela porque é isso que eu faço arrumar a cachoeira mas aquela cachoeira que eu mostrei lá em cima lá pra você, ela não vem aqui pra piscina. Não vem aqui pra essa piscina aqui. Que eu tô mostrando aqui. Ela vai pra outro lugar, cara. Aquela cachoeira lá. Que eu vou mostrar pra você pra onde é que essa cachoeira vai, meu. Tá trancado aqui, mas. Mais um som meio... Sim, eu vou abrir. Vou abrir aqui, ó. Abrir aqui. Agora eu vou mostrar pra você pra onde é que vai, cara. Essa.. Aquela cachoeira lá. A água dela toda. Ela vai pra esse lugar aqui, ó. Meu Deus do céu. Vai pra esse lugar aqui. Mas.. Olha lá, lá Oscar, olha os caras lá. Olha lá ó. Ó, os caras. Olha os caras. Pegando manjuba, meu. Manjuba fresquinha. Manjuba fresquinha. Onde vai aqui o lugar? aqui Olha o lugar, que maravilha. Não, fala sério. Se você já viu algo assim, ó. Fala, fala. Dá uma olhada. Hã? Inacreditável, hein? Olha o tamanho, cara. A extensão desse rio, a largura dele Fala pra mim Olha até onde ele vai lá Olha Tem alguma coisa lá no fundo Lá uma ponte, cara Isso é uma ponte, meu Deus Pra onde que ele vai aquela ponte, cara? Temos que descobrir pra onde vai a ponte Hã? Aí fala pra mim Se isso aqui é real ou é irreal É que não dá pra chegar no pescador lá, senão... Eu, eu vou mostrar pra vocês os peixes fresquinhos, cara. Olha aqui o Pir. Pir. Olha o Pir. Eita, beleza. Tá balançando tudo. As aves lá. As aves. Ei, as aves. As aves voando. Olha Deus aqui, ó. Tá vendo Deus aí na né? no céu? Deus aí, cara. Foi Deus que fez você... Fala sério, mano. Olha quanta água, mano. Quanta água tem aqui. E aí, nos reservatórios da cidade de São Paulo, tá faltando água, cara. Tipo assim, aí não tem água pra mover as usinas hidrelétricas e tal. E aumenta tudo, aumenta a água, aumenta a luz. E tem que racionar a água, racionar a luz. Hein? Fala aí pra mim. Olha lá os caras de novo lá. Hã? Meu Deus do céu. Você viu o lugar que eu, que eu venho? Que eu tenho que vir trabalhar, cara. É esse tipo de lugar, assim: É dono de hotel, dono de pousada. E os caras me chamam pra, pra resolver os problemas que eles têm, né? Com as cachoeiras deles, tal, as piscinas. Eu pra... foda é quando os caras que chamam pra construir, mano. Eu não tô mais fazendo muito disso, não, porque eu já tô velho, entendeu? Aí tem que ficar carregando pedra e um monte de coisa tal e a idade vai chegando eu queria me aposentar entendeu eu queria me aposentar mas aí eu lembrei que eu não me aposento nunca mais na minha vida né porque agora a aposentadoria acabou acabou tem que trabalhar mais uns 50 anos para me aposentar eu ia ter uma piscina assim ó tá vendo se eu tivesse aposentado mas não tem não Tem mais jeito Eu tomei o um café da manhã lá Mas eu não tô conseguindo nem andar De tão De tão Tão bom que era, cara Fazia muito tempo que eu não comia Tão bem assim Aí Aqui tem ave Que não acaba mais cara. Tem mais ave aqui do que na Amazônia Aí, ó pera aí, ainda não acabou eu vou te mostrar aqui aqui se você quiser andar de caiaque ó, você pode andar de caiaque a motos, numa boa, pega o caiaque põe no rio e aí você já vai andar com o teu caiaque lá aqui olha o panorama, cara olha uma olhada hã? hã? Fala sério, malandro. Que que é isso? Que que é isso aqui? Aqui você... Vai lá no mirante lá, ó. Tá vendo o mirante? Hã? Mas eu não vou subir lá agora, não. Eu não tô a fim de subir de escada. Aqui, ó. Chama o tribal, o tribal. à noite você se reúne aqui, ó. Faz uma fogueira, toca um violão, pá. Hã? Cantinho do Luau que chama aqui, ó. ó lá tá vendo? Cantinho do Luau, Hã? eu chamo Cantinho do Tribal. Ali tem a horta, aqui ó. As pegadas do, do gigante que passou aqui na época, aqui também. O que, que a gente tem aqui? Oh, tem uns, uns bichinhos ali, ó. Vamos ver. Cadê? Cadê vocês, bichinho? Ei, bichinho. É, né? É dureza. Vocês querem sair daí? Quer sair? Não é comigo, não. Aí tem que falar com outro cara. É outro cara. Aqui, ó. Você pode... Você pode fazer um churras, tá vendo? No fogão a lenha. Pode fazer um feijão no fogão a lenha. Você pode pegar um peixe lá com... O pescador na hora lá. E fazer o peixão aqui. No forno a lenha, cara. Aqui, ó. Como é que abre isso aqui? Aí, é só puxar. Pá. Hã? Aí tem as panelas de barro. Que você pode usar, fazer o seu peixão aqui, ó. Um panadão, pá. Pode socar um. Socar uma farinha aqui no pilão. Tá vendo? Hã? Usar aqui a tábua, com pá, mais panela de barro. Tá, entendeu? Então enfim, então tá vendo, é assim cara, assim que é a vida mano, a vida é uma loucura, você tem que dar um duro danado, rodei três horas de carro para chegar aqui para fazer o trampo, e é tudo tudo limpinho. Bom dia, bom dia beleza? Bom dia. Tudo bom Miguel? Tudo, tudo é, bem aí? Tá tá? Ah meu boldo? É, tá novo. Ele já tá no vasinho? Pô, beleza, valeu Isso aqui, ó O cara tá limpando aí, ó Aí eu trouxe um boldo De um outro lugar que eu fui ontem E aí que eu gosto de comer boldo, né? Pra desintoxicar o fígado Por causa da, da cerveja, entendeu? Aí a mulher me deu uma muda de boldo e eu pedi pro cara aqui, ó O cara ali plantar pra mim no vasinho pra eu levar O boldo pra eu Mastigar as folhas de boldo Quando eu chapar Entendeu? Vai bem pra saúde E ele plantou pra mim eu vou levar Mais três horas de carro de volta, cara Eu vou embora hoje Então, pessoal E lá embaixo Lá, lá embaixo Lá, embaixo Lá, vocês estão vendo lá Fica a cidade de Iguape a Cidade de Guapi É uma cidade que foi fundada em 1600, mais ou menos, e teve a primeira casa do ouro do Brasil, porque aqui em Iguape foi encontrado ouro. Até descobrirem ouro em Minas Gerais, então abandonaram a extração do mineral ouro aqui na cidade de Iguape e partiram para Minas Gerais. Em Minas Gerais ou em Iguape. É, começou a cultivar arroz que era exportado para o mundo inteiro E tido como o melhor arroz de qualidade do mundo né? E isso é claro, obviamente, no estado de São Paulo É claro que aqui em Iguape tem muito ouro enterrado E tem muito ouro dentro das paredes de muitas dessas casas antigas Que tem lá na cidade Muita gente não sabe disso Mas se você está afim de fazer uma procura, uma caça ao tesouro Venha para Iguape, que você provavelmente sairá daqui rico, ou não, não se sabe. Mas com certeza você sairá renovado, com espírito limpo, com ideias novas a respeito do litoral sul do estado de São Paulo, que é algo maravilhoso. Não, fala sério, cara, dá uma olhada nisso, mano, olha esse braço de rio aqui, ó. olha o rio Ribeira lá embaixo, lá, tá vendo? Hã? Que coisa maravilhosa, cara. Não, fala sério, meu, se isso aqui é incrível ou não. E outra, aqui é tudo planinho, né? Não tem assim morro, tal, dá para andar de bicicleta, moto, tranquilo. Cidade super sossegada. Venha fazer turismo na cidade de Iguape, que você não vai se arrepender. Eu vim trabalhar, né? Então tô aproveitando para fazer essas imagens aqui. Mas você que é patrão, você que é rico, tem dinheiro, tal, não sei o que, pode vir para cá, tem excelentes restaurantes, muito turismo natureza para você fazer você que mora no exterior que tá vendo esse vídeo aqui fala Pô, onde é que eu vou para o Brasil que lugar eu vou ficar estado de São Paulo litoral sul Iguape Ilha Comprida Cananéia Jureia Praia do Leste meu é encantador é fantástico é mar maravilhoso você não vai se arrepender venha e traga a sua família fica aí o meu recado e um beijão e um abração para todo mundo que é do, do litoral sul de São Paulo E Guape também, onde minha avó nasceu e, e foi criada Beleza? Ei, maravilha, olha só então, E você que é católico, ou evangélico, ou devoto de Jesus Cristo Você pode vir para cá e você vai encontrar essa linda imagem No topo da, da serra, tá vendo? É aqui que eu tô, no topo da serra é onde tem a imagem do Cristo, tá vendo? Foi fundada em 1953 por um dos governadores de São Paulo, é que eu não me lembro o nome dele agora. Mas tá na plaquinha lá, eu li, acabei de esquecer. Então, daqui você vai poder fazer sua oração, pedido a Jesus. Eu peço a Jesus que abençoe a vida de todo mundo e que faça do Brasil um lugar melhor e que Plata o Pueblo. Dinheiro no bolso do povo, Deus. Dá força pro Brasil aí. Nós sabemos que Deus é brasileiro. Só estamos precisando de uma ajudazinha aí. Valeu? Pois é, pessoal. Tá vendo só? Vocês vão acreditar, mas... Eu tava aqui conversando com um índio, cara. É que ele tava tão chapado, mas tão chapado... Que nem ele tava entendendo o que ele tava falando, meu. Isso que é real. <risos> mas, ó, eu quero falar pra você. Se você vier aqui, ó dá uma olhada, ai, quase que eu caio pra você ir pra Jureia olha como é que tá a estrada, meu pra ir pra Jureia ô, oh, fazendo aqui, ó, uma volta olha lá, ó, você vai pra Jureia eu vou falar pra você ó, o que vai passar aqui agora, ó ó o carrão, ó o carrão Ô! Oh! Ô, oh! tá vendo? tem até água nessa BESP São Paulo, cara e se você vier pra cá você fica aqui Nessa pousada, dá uma olhada, Recanto das Aves, pô, pousada das aves cara, pô, eu não tô vendo, não. deixa eu ver, é, pousada Recanto das Aves, aí você procura o Rogério, fala que você falou com o Yuri, que ele vai dar um descontão pra você, valeu, essa aqui é a entrada, Hã? bem legal lá dentro, você vai curtir pra caramba, e é nóis, Tamo junto, vai ter a volta, vamos ver quem vai ser o próximo dono de hotel ou pousada que vai me chamar Pra fazer o trabalho de arrumar a cachoeira pro cara O jardim, tá chegando o final de ano né, minha agenda já tá lotada Então fica aí o meu recado, valeu pessoal Opa. Aí, pessoal, tipo assim, você vê como o trabalho, o trabalho da gente, a vida da gente é dura, né, meu? Fui fazer meu trabalho lá, aí parei pra comer num, num restaurante, né, pra, pra poder ir embora, né, meu? Tipo, era por sair 5 e meia, pra estar em São Paulo às 8 horas. Aí, eu não sei que, que raio que aconteceu, que eu acabei dormindo, velho, e acordei, era 8 horas, meu. Quer dizer, eu tô três horas atrasado da hora que já era para eu estar tá lá em São Paulo. ainda tô aqui, agora abastecendo o carro, ainda vou levar mais três horas para chegar em casa. Então, agora são quase nove horas, vou chegar lá por volta da meia-noite. Mas amanhã é amanhã e hoje é hoje, né? Tipo, vamos que vamos, porque a vida não para. Tem gente que faz pior que isso. Não tô reclamando, tô falando que a gente dá um duro. Que é pra mostrar pra você aí e tal Que de repente acho que eu sou uma playboy Trabalhador, filho Trabalhador E pesado mesmo tem medo de pegar no pesado não Tem algum trabalho pra fazer? Você quer que eu vá fazer uma viagem pra você? Me chama que eu vou e faço é... Como é que chama aquele cara daquele filme? Puta, esqueci, meu É o transportador Pode ir. pode vir, moça E é o transportador 90 por como 90, a gente encheu? Oh, beleza, hein? Tanque é cheio. Ah, tchau, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.